É a denominação de uma rua. Fabiola presente. Por favor, a imagem. Nossa querida Fabiola nasceu em 10 de outubro de 1967 em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Por favor. Quando criança, adorava brincar de subir em árvores e pegar carona no trem que atravessava a cidade. Não era uma criança que aceitava não, sem justificativa. Tanto que assim que completou 18 anos, veio para a sua cidade do coração, São José dos Campos. Essa foto aqui, só volta um pouquinho, está a Vanda, a Wanda, nessa última foto, a Sandra. Pode passar? Pode passar? Em 1985, começou a trabalhar em uma imobiliária que ficou pouco tempo. Seu segundo emprego foi na Prefeitura de São José dos Campos, que entrou por concurso público como agente administrativo em 1991. No governo Carlinhos, atuou como secretária da Fazenda. Seu riso fácil, sua personalidade forte e seu senso de profissionalismo, dedicação e ética marcaram seu trabalho na prefeitura. Sua morte ocorreu poucos meses antes para sua justa aposentadoria, após 30 anos de serviço prestados ao município. Fabiola foi mais uma das 608 mil pessoas que lamentavelmente perderam a vida em decorrência da Covid-19. Essa foto é com Ocimar, o companheiro dela. Pode passar? Fabiola também possuía um grande amor pela música, que pôde expressar sendo cantora por 17 anos, 1992 a 2008, no cor do, do coral Libercanto. Por favor... Bom, no Libercanto, Fabiola também construiu relações profundas, amizade, as quais estabeleceu amor fraterno e cumplicidade. Muito importante para a sua vida e a vida dessas pessoas. Ali na foto está a Wanda, lá em cima também várias pessoas do Libercanto. Pode passar? É, Fabiola foi um ser humano especial. Esta justa homenagem é por seu coração generoso, solidário e sua constante disponibilidade para ajudar o próximo. Aqui uma foto dela com Ocimar de aniversário. Eu acho que lá em cima é a foto dela com a Célia. Por favor. Além de muitos amigos que deixou, o companheiro, ela deixou o companheiro Ocimar, os filhos, Arthur e Letícia, que foram muito amados. Pode passar. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Muito obrigada, Fabiola. Presente. Peço aos vereadores que votem por unanimidade esse projeto. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis. Em votação, o substitutivo número 1, um, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Justiça de voto, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria que também falar que votei a favor e votaria toda vez que aparecesse alguém com o NAP da, da Fabiola nos nossos projetos aqui. Tive o prazer de trabalhar com ela enquanto eu fui funcionária da prefeitura. Ela já trabalhava na Secretaria de Finanças, pessoa maravilhosa, sempre alegre, competente. E foi mais uma lacuna que essa Infeliz pandemia largou aqui no nosso país, nosso mundo, nossa cidade. Queria deixar aqui minha, minha solidariedade para o Simar, para os filhos, que acompanhei ela muito tempo na vida, e falar que ela realmente foi uma grande pessoa. Justificativo de voto. Votação, vereador José Luiz. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Amélia Naomi pelo reconhecimento, trazer o nome da Fabiola, uma... eu conheci a Fabiola no campo profissional, né? uma excelente pessoa, todas as vezes que precisei dos serviços dela, ela foi uma pessoa muito agradável, com paciência, né? que é um pouco difícil hoje as pessoas ter paciência com, com a gente, a Fabiola sempre trazia uma alternativa aos inúmeros problemas que nós levávamos até ela, né, é, ou seja, vai ficar registrado na, na nossa cidade, na memória do povo joseense, mas a lembrança que eu tenho dela, viu, vereadora Amélia, é de uma pessoa exemplar dentro do campo profissional. Então, parabéns pela iniciativa e, como a vereadora Dulce Rita disse, né, também deixo aqui a minha solidariedade a toda a família, a todas aquelas pessoas e mais uma pessoa que foi vítima, infelizmente, dessa doença terrível. Muito obrigado, senhor presidente. Judicativo de votação, vereadora Mélia Nome. Senhor presidente, como já falei ali, quero registrar que é extremamente importante. Esse, essa rua, porque é só uma lembrança que nós vamos ter da Fabiola. É essa pessoa tão maravilhosa, que deixa tantos amigos e a sua família, né? seu filho, sua filha, ter essa referência da grande mulher que foi a Fabiola. E uma grande profissional da Prefeitura Municipal, servidora pública. Justificativo de voto, votação, vereadora Juliana Fraca. Eu também quero parabenizar a Amélia por essa iniciativa, por colocar o nome da Fabiola, né? Uma pessoa que já foi falada aqui, profissional, mas uma artista, né? Ela, tanto tempo no Libercanto, eu vi várias apresentações, ela realmente era um raio de luz. Então, parabéns, Amélia, uma, é uma... A iniciativa e esse... É um presente para a família e para os amigos que que a conheceram muito bem.